Para você aí que gosta de Hora da Aventura e quer ficar de uma outra cor sem que a tinta fique saindo no dedo Então você tá no lugar certo No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como se transformar em um Marshall Lee E principalmente como deixar a sua pele da cor que você quiser sem ela ficar soltando a tinta da sua cara E aí pessoal do outro lado, como vocês estão? Eu sou o Otávio Seixe e aqui é o Leite com Biscoito eu fiz esse vídeo especialmente para as pessoas que me pediram sobre como manter maquiagem no rosto por mais tempo E sobre o Marshall Lee Então, mesmo atrasado, esse seria o último vídeo de Halloween que eu preparei pra vocês A ideia é fazer com que toda aquela coisa de você ir num evento e começar a escorrer E sua maquiagem começar a ficar toda cagada, desaparecer Porque querendo ou não, existem muitos personagens que a gente gosta e que é super colorido E você compra uma pancake qualquer ou então uma, sei lá, uma maquiagem que você encontra naqueles camelos e você acha que vai durar e não vai Então a cada meia pessoa que passa do seu lado Leva metade da sua cara e da sua maquiagem junto A intenção é manter a maquiagem inteira Por pelo menos 12 horas Tipo, mesmo Então eu trouxe pra vocês uma técnica que eu costumo usar Na verdade é um modo de selar o seu rosto Pra que... Não escorra e não sai no dedo a maquiagem Isso é uma coisa muito, muito, muito importante Eu acho bem legal pra quem é cosplayer Então, pra quem queria saber como eu faço a minha maquiagem de Marshall Lee Está aí E pra quem quer manter a maquiagem muito mais tempo Está aí a técnica também Então, bora conferir a maquiagem técnica de selagem funcionar, a primeira camada da maquiagem tem que ser oleosa. Então o Marcholi é cinza, eu peguei uma tinta acinzentada com base oleosa e cobri toda a parte do meu rosto e pescoço. Agora, para a primeira parte da maquiagem selada funcionar, eu utilizo uma pancake em pó e começo a passar por cima da parte oleosa que eu já tinha criado. Agora, nós vamos à maquiagem de Marcholi. Pra começar, eu utilizo um pincel fofo e uma sombra cinza e começo a criar profundidade na parte dos meus olhos e nariz. seguida, Mais ou menos de onde deveria começar a minha costeleta Eu faço essa parte marcada da bochecha para deixar ele bem afundado A intenção dessa maquiagem na parte de Marshall Lee, É deixar o meu rosto quadrado A ideia mesmo era tornar o Marshall Lee Como se fosse um personagem na vida real Porque como o desenho, a hora da aventura Todos os personagens são bem... É, cartoon mesmo e as formas não são quase humanas A ideia é trazer o personagem pra parte humana Então eu decidi transformar o meu rosto E deixar ele completamente quadrado e com traços bem finos Como eu imaginaria que fosse o Marshall Lee Como a ideia de fazer esse Marshall Lee é deixar o rosto quadrado Eu começo criando os contornos na parte da minha testa E nas laterais próximas à sobrancelha. Em seguida, eu vou até o meu queixo e começo a contorná-lo de preto, assim como o meu maxilar, para fechar o rosto, deixar ele com uma impressão de profundidade um pouco maior. Dou profundidade também àquele côncavo que fica embaixo dos meus lábios, que é uma coisa muito importante e que eu gosto, porque dá uma ressaltada bem interessante. Depois, como a sombra branca, eu vou ressaltando as profundidades, clareando partes do meu rosto, nariz desta, laterais dos meus olhos a mesma técnica de selagem que eu faço no meu rosto eu também faço nos meus lábios porque tem que pertencer a mesma coloração de pele em seguida, com o preto, eu começo a fazer o contorno natural que nós temos nos lábios afinal de contas, se eu deixasse só da cor original ela não ia ter cor de nada né? nem forma Música Começo a marcar ainda mais as profundidades dos meus olhos com preto nas minhas pálpebras. A intenção é fazer um molho um pouco maior, então eu marquei com um delineador a parte de cima dos meus olhos e a parte de baixo, um pouco abaixo da linha comum da, da linha d'água dos olhos, porque tem que sobrar um espacinho para depois a gente poder pintar de branco e deixar os olhos um pouco maiores. Depois eu pego ainda com o preto e um pincel macio e vou esfumaçando as laterais dos olhos. E um pouco próximo da linha que a gente criou com o preto Porque a intenção é deixar os olhos um pouco marcados e arredondados Não é deixar ele, ele pontiagudo, sabe? Se ele ficar pontiagudo, ele vai ficar muito feminino E não vai ficar legal no Marcholin Então a intenção é fazer ele ser maior, bem profundo E arredondado ou semi-arredondado com uma aquarela para pele, um lápis de olho branco ou qualquer outra cor branca que você tenha para o rosto e que não vá te dar alergia nos olhos, você vai passar nesse espaço que a gente deixou, da linha d'água e um pouquinho abaixo, porque isso vai ressaltar e ampliar os olhos. O Marshall Lee tem as sobrancelhas bem firmes e grossas, então... Com um pincelzinho é, chanfrado, isso, com um pincel chanfrado, eu sempre esqueço esse nome E uma sombra cinza, porque o preto ia deixar muito, muito escuro e se você errasse, ia cagar na sua cara inteira e você ia ter que limpar tudo e essa não era a intenção Começar a delinear e marcar, deixando a sobrancelha na parte próxima do nariz mais grossa e quadrada E afinando conforme ela vai acabando Essa é a intenção, deixar ela bem marcada e deixar o personagem sério e sexy Música mesmo eu já tendo marcado os meus lábios anteriormente, eu ainda achei que precisava deixar ele com um pouco mais de profundidade Então com uma tinta preta eu comecei a marcar essa profundidade interna dos lábios pra deixar ele um pouco mais sério e pra finalizar, o segredo maior de todos é um fixador 24 horas de maquiagem, que é caro, ou então, simples e unicamente, nosso querido e amado Laque 24 horas. Sim, o Laque de cabelo segura sua maquiagem por muito tempo, então esse é um dos maiores segredos dessa maquiagem. E as lentes de contato, pra ressaltar ainda mais o personagem e deixar ele muito mais fodão. É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado Lentes de contato sempre realçam muita maquiagem, então vale a pena investir Outra coisa muito importante é que vocês o passo a passo direitinho Primeiro a maquiagem oleosa, uma maquiagem em pó e depois fixador Porque é isso que vai garantir que a maquiagem fique o dia inteiro no seu rosto Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Dúvidas, sugestões e comentários não se esqueçam de deixar aqui embaixo Se você tiver alguma outra dúvida e quiser me perguntar, você pode também me perguntar no meu ESC, no meu Insta Uh, no meu Face, que é aqui do canal, a página, e você também pode me perguntar pelo Twitter. E seria muito legal que vocês me seguissem também, então não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no Insta e me seguir no Twitter. Eu acho que é só, se você gostou do vídeo, então compartilha com os amigos, e é isso aí, até a próxima, falou!